Beleza cambada, seguinte, eu fiz um vídeo que eu ainda nem disponibilizei, e que eu ia mencionar Atari e acabei mencionando Nintendo. Bom, esse vídeo que eu ainda não disponibilizei, e eu também não vou dar spoiler do que se trata, me deu a brecha para poder fazer esse outro. Que é sobre o Atari Box, que é um console desenvolvido pela Atari, que utiliza chips da AMD como processador AMD customizado, chip gráfico Radeon e utiliza o sistema operacional Linux, a Lisa agradece por utilizar AMD ainda menciona né, mais um console vindo aí utilizando chips da AMD. No próprio site do Atari Box mostra que eles utilizam Linux e Atari menciona porque o Linux permite que eles sejam mais open, assim como a Sega, a Atari já não atua mais no campo de consoles há um bom tempo, mas continua na parte de desenvolvimento de jogos. Eu não sei bem como é a atuação deles no mercado de jogos, mas por exemplo, o jogo Terminator of the Future 3: Rise of the Machines foi desenvolvido por ela. Eu também não sei se o jogo é bom, não cheguei a jogar, mas isso aí quando eu vi o filme achei interessante e me abriu o horizonte para poder pesquisar mais sobre a Atari. Bom, a pré-venda vai ser nessa quinta-feira, dia 14, que é o que é prometido no site. Bom, eu fico agradecido pela volta da Atari, inclusive até por utilizar a Linux. Então vamos aguardar para poder ver e no que, que isso vai dar, beleza? É isso aí, um abraço e falou!